Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música O Grande Eu Sou, ok? Peguei aqui a versão aqui do Lucas Agostinho, é... tem umas coisas interessantes aqui, tá? A introdução é a parte mais fácil, depois lá no final a coisa vai engrossando o caldo, beleza? Bom, a música aqui tá em Ré maior, tá? Beleza? Ó, Rézinho aqui, ó, suave, pé de galinha, né? <risos> Olha o dedo aqui, ó, pé de galinha por causa disso, ó, tá? É, cifra na descrição, de grátis aí para você baixar. Link do meu curso na descrição e você não vai esquecer né de se inscrever no canal e deixar aquele like aí para fortalecer o vídeo, beleza? Bom, vamos partir para a introdução porque tem bastante coisa para a gente pegar. Introdução vai ser: ó, Ré, tá? Sol com Si, Lá com Dó sustenido, Ré. Sol com Si, Lá com Dó sustenido, Si menor, Sol com Si, Lá com Dó sustenido, Ré, aí repete, Sol com Si, Lá com Dó sustenido e Ré, beleza? É, eu queria que fosse mais curto, mas como entra esse Si menor no meio aí, eu acabo tendo que falar um monte de acorde. O que, é que você vai fazer, ó? vai entrar no Ré aqui desse jeito, ó. Sem a, a quinta aqui, tá? Ó. Beleza? conta até quatro. Um, dois, três, quatro. Tá? Quatro. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer devagar. Ó, tá aqui. Pra entrar no Sol com Si, você vai fazer, ó. Depois para entrar no Lá com Dó sustenido vai fazer, ó Ok Volta pro Ré Faz a mesma ideia de novo para ir para Sol com Si, ó Introdução fácil Vai pro Lá com Dó sustenido, ó Aí agora você vai cair no Si menor Só que o Si menor você vai fazer só a terça aqui, ó Tá vendo? Faz de novo pro Sol com Si. Você viu ó, que do Si menor pro Sol com Si mudou um dedo, tá? Ó? Então, ó. Vamos lá, ó. Sol com Si. Lá com Dó sustenido. Ré. Sol com Si, o último, né? Lá com Dó sustenido. Ré introdução super fácil tá diminui a velocidade do vídeo faz anotações beleza Porque a música é bem longa eu não quero ficar muito tempo na introdução igual eu fiquei no último vídeo ok vamos para parte cantada agora a parte cantada vai ficar aqui ó tá a primeira parte do homem depois tem a mulher também já vai mudar os acordes tá então ó é, acabou aqui né Cadê? Aí entrou no ré ó. É, quero viver sol com si, lá com dó sustenido perto de ti, Ré. Tá? Sei que és real sol com si, lá com dó sustenido vives em mi si menor. Tá? Tem a cifra aí pra você baixar, hein? É, quero ouvir a voz. Essa letra, viu? Sol com Si é, Anjos Lá com Dó sustenido cantando Ré em uma só voz Sol com Si é, Lá com Dó a, Aleluia Si menor Santo, Santo Sol poderoso Ré o grande eu sou Lá que é digno si menor não há outro sol poderoso ré o grande eu sou lá beleza até aqui então vai ficar aqui você pode só pulsar que aqui não tem muita coisa para tocar não tá ó. tá então, ó. Que é lá, Quem não tem as manhas, não entra não, né? Do meme lá, então. É suave aqui, igual a manteiga, tá? E é, é agora, vai segurar o Lá, tá? Tô usando aqui um piano aqui, né? Vocês estão vendo? Se vocês quiserem, eu posso até mostrar para vocês aqui. Tá, eu tô usando isso aqui, né? Vou dar um, um grauzinho aqui, ó. Opa, eu arrastei, foi um negócio aqui, ó. Deixa eu dar um grauzinho. estou usando esse timbre aqui tá perguntar link link tá na descrição beleza quem quiser saber sobre essa livraria do Norte vamos lá então chegou nessa parte aqui é vai segurar né Cadê que Eu... poderoso espera um pouquinho agora vai mudar os acordes na hora que a mulher entra cantando que a segunda parte também pode ser homem que faz né ó, vai ser ré, <música> ré mi menor lá com dó sustenido ré continuando então ó, vamos de novo quer quero esse cadê quero estar quero estar perto ah me achei ré, Quero estar perto Mi menor, lá com dó sustenido Do teu coração Ré Amar a palavra Estou lendo a letra aqui, tô ficando cego Ouvir lá com dó sustenido Tua voz, Si menor Ver ossos secos Mi menor, lá com dó sustenido Convida Outra vez, Ré Em uma só voz Mi menor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 Santo Santo, Sol, Poderoso Ré, Grande eu sou, Lá, que é digno, Si menor, cadê? Me perdi em Sol, ah, não há outro, Poderoso Ré, Grande eu sou, aí nesse finalzinho vai fazer. É... Aqui vai ser o que? Cadê? O grande o poderoso. O grande eu sou lá. Ré com Fá sustenido. Cai no sol. O Grande eu sou lá de novo. Ré com Fá sustenido. Cai no Sol Joinha. Tá? Tá tudo fácil até aqui, gente. Não tem que reclamar. Tá? Agora vai começar a ficar mais interessante. Vamos lá? Essa primeira aqui. Vai ser com acordes tranquilos ó. Montanha, se balão, demônios fugirão Beleza? Não posso cantar a melodia Se não, leva uns black Sol Vai tá, Então, Si menor Seguro o Si menor Vai pro Sol Beleza? E seguro o Sol Agora vai pro Ré Não há poder do inferno, nada resistirá Lá Diante da presença e do poder grande eu sou si menor, grande eu sou sol grande eu sou, ré grande eu sou lá, grande eu sou, de novo, si menor grande eu sou sol grande eu sou, ré grande eu sou, lá aí continua, aleluia si menor santo, santo, sol Poderoso Ré, o grande eu sou, Lá, tá? aqui é digno, é Si menor, não há outro Sol. Poderoso Ré. O grande eu sou. Aí vai rolar aquele Ré que faz o de novo. Ó, sol. Grande eu sou. Lá, Ré com Fá sustenido. Sol. Agora aqui vai começar. Um pouquinho do divertimento, vamos lá? Bom, se eu não tô com os problemas aí, né? Que eu tô esquecendo as coisas, né? Eu acho que é isso aqui, ó. Tá? Então, vou fazer com uma mão aqui pra ficar fácil vocês entenderem, tá? Finalizo lá, né? O grande eu é sou. Tá? Aí vai fazer aqui, ó. Essa parte? Si Ré Sol Fá sustenido Ré Si Si La Si Si Dó sustenido Ré Si La Si Si Dó sustenido Ré. Beleza? Devagar. Tão grande eu sou. Beleza? Agora vai vir ó. Ré Que Ré? Si Ré Sol, fá sustenido, ré, si, lá, si, lá, si, si, dó sustenido, ré, si, lá, si, si, dó sustenido, ré, cai no sol. Até aqui, tá? Pararara. Eu não consigo tocar tá? tá, e então, Fez essa parte aqui, né? Vou passar mais uma vez. Caiu no um sol, tá? Ao ouvir que Jesus é o Rei dos Reis, aí vai dar um brequezão no ré. Não há o tá, tã, tã, tã, tã, tã, tã, tã. Tá? Então, o Ré vai fazer, né, ó. É... Tudo errado tocando e cantando, Aí vai pro Ré, um breakzão. Vai, né? vai fazer o... Tá? Que é o... Não há... É, breca, né? Não há poder nem para resistir a... Aí vai pular diante da presença e do poder do grande eu sou. Tá? Então vai ter essa passagem também no grande eu sou. Tá? Então, ó... É, depois montanhas se abalam aqui, que eu não consigo tocar e cantar. Ao ouvir dos Reis, aí dá um brequezão no Ré. Não há poder, cadê? Não há poder no inferno, né? Aí faz nada, resistirá, vai pular diante da presença e do poder do grande eu sou. Cai no um Si menor, tá? Vai ficar mais interessante agora. O grande eu sou, Sol com Si, o grande eu sou, Ré com Lá, o grande eu sou. O grande eu sou, Si menor de novo. O grande eu sou, Sol com Si, o grande eu sou, Ré com Lá, o grande eu sou Lá. Aí agora vai ter um Aleluia aqui que é Aleluia, tararara, tá? Que aqui vai ser, ó, Ale, Si, Dó do, si, do, Ré. Fá cai no sol, tá? Então ó, é, cadê o grande? Eu sou. O si, já ia dando um branco poderoso é, ré com lá eu travando já o grande eu é sou si, lá aleluia para finalizar já tá si menor Santo Santo Sol poderoso ré o grande eu sou lá agora ficou fácil que é digno si menor não há outro Sol poderoso Grande eu sou, aí é o finalzinho normal, né? Ré com Fá sustenido, Sol. Grande eu sou, Lá. Ré com Fá sustenido, Sol. Acaba no Sol, tá? É, a parte do Aleluia, então, é isso aqui, ó. Só não sei cantar a música, né? Mas tá bom, tá tirada. A missão tá cumprida, beleza? É, não esquece, pessoal, tá? De comentar de onde você tá assistindo esse vídeo, de que cidade você é, de que país, tá bom? E coloca aí nas sugestões, ó. Essa música aqui é a sugestão dos comentários, tá? Alguém pediu num comentário, eu li e fui atrás. Então tá aí o pedido atendido. Como são muitos comentários, eu não consegui ver o nome da pessoa que pediu, porque uma vez que eu curto o comentário, ele desaparece pra mim, né? Mas está atendido o pedido, ok? E não esquece de comentar aí. E eu acho que é isso aí, né? Deus abençoe. Um bom estudo. Espero vocês como alunos lá no curso, claro, né? E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!